E se ainda não é inscrita, inscreva-se e toca esse sininho para receber todas as notificações. Vem comigo, vamos fazer o seguinte, olha só. Nós vamos fazer um exercício que você vai ficar com ambas as mãos paralelas. Dessa forma aqui, como eu estou, a largura do seu ombro, na posição de quatro apoios. Você vai fazer a extensão da sua perna, assim, ok? E vai voltar. Faz a extensão da perna, estica todinha bem e volta. Extensão e volta. Três, quatro, cinco, seis. Vamos comigo. Sete, isso. Oito, nove. Vamos fazer mais uma. Dez. Vai mudar o lado vai fazer para o outro lado, aí eu vou mostrando as técnicas que nós vamos utilizar, ainda tem mais exercício. 1, 2, 3, estica bem, 4, 5, 6, 7, 8, 9, isso, 10, essa foi a primeira Técnica que nós utilizamos para trabalhar esse, essa região aqui, glúteo maior. Só que nós queremos ainda dar um ênfase maior nesse glúteo. Trabalhar mais, espremer esse glúteo. Como é que nós vamos fazer? Vai ficar na mesma posição e vai fazer o seguinte. Preste atenção, você fez, contraiu e fez a extensão. Voltou, fez a extensão, correto? Só que agora, quando você fizer a extensão... Você sobe e volta. Contraiu, parou, sobe e volta. Contraiu, parou, sobe e volta. Contraiu, parou, sobe e volta. Contraiu, parou, sobe e volta. Você vai sentir na hora o seu glúteo trabalhando. Vamos fazer para o outro lado. Fez a extensão, subiu, parou, voltou. Extensão, subiu, Parou, voltou. Fez a extensão, subiu, parou, voltou. Isso, extensão, subiu, voltou. Extensão, subiu, voltou. Esses dois exercícios, não há que você tenha que fazer só 10 repetições, você vai fazer dentro do que você consegue. Então, o que, que eu, como professor, indico? Primeiro, ter sempre a liberação do seu médico, isso é importante. Segundo, você pode utilizar, sim, uma caneleira para fazer esse tipo de treinamento. Aí você coloca para mim, se você já tinha visto esses dois exercícios e quantas repetições você conseguiu fazer. Mas coloca quantas repetições você conseguiu fazer, porque de acordo com o número de repetições, eu vou entender se você é iniciante, intermediário ou avançado, e aí eu vou trazendo novos exercícios aqui para o canal. Muito obrigado, se inscreva no canal e te aguardo no próximo vídeo. Até!